boa tarde a todos sou maurício mococa hoje nós vamos fazer um vídeo sobre as encomendas que eu tenho para viajar segunda-feira da varionica e mostrar para os amigos aí as que vão viajar na segunda e também para o pessoal lá que adquiriu também já ver o material deles como é que vão viajar aqui já está já tá duas. Essa aqui já tá pronta. Prontinha para viajar. Já tá toda acabada. Então essa já tá pronta. Essa aqui já tá prontinha. É só viajar. Essas duas aqui já tá terminando. Também já tá quase pronta. Também só falta travar essa e colocar a parte aqui traseira. Também viaja na segunda-feira. 12 mas essas aqui que nós já estamos já trabalhando nelas também já vai viajar no segundo também até amanhã sem assim ficar tudo pronto as três que aí vai uma para uma vai para Lagoa uma vai para Mato Grosso e outra vai para Roraima agora essas daqui nós vamos trabalhar aqui na essa aqui é a agulha dela, nós vamos trabalhar nessa agulha. Vamos uma trabalhadinha nela e já vamos mostrar aí para o pessoal também como é que fica a agulha depois que fica Essa é a agulha, essa agulha vai trabalhar aqui dentro da empunhadeira que Ela ela vai girar no rolamento de baixo Então, ó, é Agora aqui em cima, que vai uma Aqui vai o outro rolamento, que é esse rolamento aqui Que nós trabalha ele, dá pressão nele Então ela vai rodar aqui, ó então é para demonstrar mais aí para o pessoal o pessoal ver como é que fica como é que são feitos aí ó os rolamento não vamos colocar isso aqui mas esse aqui ainda tem que trabalhar ele então só para ter uma ideia né? pois nós furar ela aqui para colocar as varetas aí a vareta vai colocada furada aqui em cima vai um pino vou até pegar um pininho aqui. Pra que possa ver direitinho. Esse pininho aqui é o que vai aqui em cima. Eu tô meio fazendo sombra aqui para. dar. Esse é o pino que ele vai em cima. Esse aqui é o que trava a vareta. E a vareta vai aqui, então esse é o que nós estamos aprontando. Agora eu vou fa fazer a outra agulha. Mas é para dar uma demonstração aí para o pessoal, às vezes quer fazer, né? Então é o pessoal ver que também é fácil e no mesmo tempo não é. Essa agulha aqui que vai trabalhar no rolamento de baixo, não é essa que vai trabalhar nessa aqui, ó. Ó, ó, só a continha, já fiz ela já na base certa. E aqui é a que você coloca a hora que você coloca aqui a bucha de cima, aí ela já fica. Essa bucha nós tem que dar pressão nela. Então, aqui agora é só furar, colocar as antenas fazer os contrapinos aqui é onde é a câmera então aqui é onde é a câmera para de rosca ah. então esse vídeo hoje mais é para o pessoal ver que é um produto hoje barato porque hoje o preço que elas é, é comercializado é muito barato, perto de um detector aí que hoje custa, custa muito, um detectorzinho bom, e elas fazem um bom serviço que elas vai localizar para você ou você vai trabalhar com elas já localizando o lugar que você vai, elas vai te dar a direção, você vai pegar a direção com elas. Para onde elas indicar você vai andar. Se elas indicar para lá, agora estão virando. Você vai andar para cá com elas. Então elas que indicam o local para você andar. Não é que você vai andando para qualquer lugar sem saber para onde vai lá. Elas já vai caçar alguma coisa e indicar o lugar. Então o que é importante o é isso. É que elas te indicam para onde você vai trabalhar. Agora eu vou fazer um... Vou aproveitar aqui esse vídeo. Eu vou fazer um furo de uma antena. Então eu vou fazer o um furo de uma antena. Para o pessoal ver como é que é feito o furo. E nós vamos regular aqui. Nós temos aqui a... Que nós estamos trabalhando com uma broca 5mm aliás essa aqui é 4.8 depois eu acho que eu vou ter que passar uma broca de, de 5 agora nós vamos regular na morsa ela não sei se aí o vídeo aí tá pegando eu vou dar uma olhada aí se o vídeo tá pegando lá Ah mas tá assim tá pegando se você gravar sozinho o problema é esse aqui nós vamos nivelar por furo nós estamos nivelando a peça nós vamos apertando a morsa é coordenada por exemplo a morsa agora nós vamos levar o carrinho dela lá do lado da broca Agora nós vamos regular o parafuso. Esse parafuso aqui, nós temos que fazer uma regulagem dele. Agora nós vamos regular aqui atrás a distância dele. Vou tirar, ver se eu consigo tirar o braço da frente aqui para poder ver. Aqui está mais ou menos regulado. Agora nós vamos regular o centro. Agora nós vamos regular o centro do olho desse buraco. É muito importante corrigir o nível. O nível está bom. Agora nós estamos curando já ele é Um pouquinho meio lento aqui Porque Esse aqui você tem que estar muito bem regulado Vamos ter que dar uma parada Para fazer um pequeno ajuste É às vezes demora um pouquinho para furar Mas você não pode errar Se você errar, você perde a peça Então esse é um dos detalhes Vamos começar de boa. Lá vai vem. Agora nós vamos tirar ele. Agora vocês veem que nós já vazamos ela. Agora nós vamos tirar aqui a peça. Ó, tá até cheio de pozinha, Furou bem. Ó, tá bem centrado aqui em cima. Que o parafuso vai alcançar a antena. Ele ficou um pouco apertado. Porque geralmente eu já fui ele um pouco apertado. Por causa para não dar uma forga muito grande. Agora nós vamos trocar a broca. A broca que vai agora é uma broca um coisica mais aqui. Então nós vamos trocar essa broca. Então é o pessoal ver aí. Às vezes o pessoal fala: Não, mas é, é caro. Mas não sabe o trabalho que dá para fazer um E ó, tem nem tudo é feito aqui Ainda tem mais essa Tem parte que é lá no torno Que é a semana que vem eu vou gravar um fazendo no torno é a parte que faz da empunhadeira Que é feita no torno Agora esse, essa parte Que tem que tomar cuidado Porque ela é feita na mão Ela tem que tomar muito cuidado Aí, eu acabei de passar outra broca Agora nós vamos testar a vareta de novo Porque ela não pode ficar nem, nem apertada e nem muito forgada Então a vareta já passou Então aqui, se nós já, já põe ele aqui em cima Então já dá para ver, ó, que a vareta já E aqui o parafuso, Agora aqui em cima já vai o parafuso que prende a vareta. Então é aí para o pessoal ver que se não tiver o um equipamento, não faz essa. Não tem como a pessoa fazer. E outra coisa, essa parte aqui, ó isso aqui é tudo feito no torno. Essa parte aqui da... Aqui é, é feita a rosca no torno. É a furação do centro que é no torno. Esse aqui é no torno. Aqui a, essa parte é no torno. Essas buchas aqui é feita no torno. Porque não dá para você fazer ela aqui na furadeira. Aqui, deixar elas acabadas certinho. Então tem uma boa parte aqui que é feita no torno. Então às vezes o pessoal tem perguntado aí. Ô Maurício, como é que, onde eu compro esse material? Onde tem esse material? O material tem no Mercado Livre. De menos as empunhadeiras, porque essas empunhadeiras aqui é especial. Não tem no Mercado Livre. Então. É, Mais vareta vocês acham no Mercado Livre. Para fazer as buchas vocês acham no Mercado Livre. Fazer os pinos vocês acham no Mercado Livre. Só que o difícil do Mercado Livre é o seguinte: você chega lá para comprar, por exemplo, para fazer pino. Desse material que é o 6.4, eles não te vendem dois pedacinhos, eles te vendem uma barra e você só precisa de dois pedaços, como é que você vai comprar uma barra? Aí você chega lá para comprar as varetas, você precisa de dois pedacinhos de varetas, eles vão te vender uma barra, como é que você vai comprar uma barra? Aí se você for comprar o um material no Mercado Livre, você vai pagar mais caro do que você comprou o pronto então é isso que o pessoal não entende. E outra, para fazer um detector de qualquer jeito, é fácil. De qualquer dois pedaços de arame, você fazer um elo nele, é um detector. Dois pedaços de bambu, você arruma um jeito para o elo nele, você faz um detector. Agora, para funcionar, para funcionar na radiestesia, para funcionar na radiestesia, funcionar com o minério na câmera, e se você dá o comando de voz para ela caçar, não é carque material. Aí não é carter coisa. O material tem que ser dois, é dois tipos de material que dá certo. É esse feito do latão, todo em latão, sem nada de, de ferro nele, e feito de cobre, somente de cobre, sem nada de ferro. Então, se eu pôr um rolamento de esfera aqui, ó, ele caça, ele vai caçar, mas ele não vai caçar o que eu preciso caçar. Ele não vai aceitar comando de voz. Ele não vai trabalhar pela radiestesia. Agora o interessante dela é que ela trabalha pela radiestesia. Que é a energia que desce do nosso cérebro, desce até a mão e comanda as varas. E outra, elas são chamadas de vara iluminada já há muitos anos. Agora, iônica, por quê? Porque trabalha com a áurea, trabalha com a energia. É a mesma coisa da energia da bomba atômica. É uma energia, tudo que trabalha de energia, que vem do nosso cérebro, vem de energia do minério, tudo só energia. E elas também transmitem energia. As empunhadeiras delas são melhoradas para a inteligência. Porque quando você pega aqui nessas empunhadeiras de, de latão, de metal, a tua energia passa por ela. Por isso que elas não podem ser emborrachadas. Agora... O pessoal tem que perguntar, ah, mas eu tenho um detector com cabo de borracha, funciona. Funciona assim, acha latinha, preguinho, tampinha. Isso aí acha. Acha pela energia da vareta só. Não da energia da, da radiestesia. E também se ele cair num, numa área de conflito onde tem vários minérios, ela não dá conta de separar os minérios. Por quê? Porque ela está cheia de energia. Uma vara que, por exemplo, ela vai ferro, vai alumínio, vai latão, vai um monte de coisa, vai borracha. Então ela tem nada, nada, 10 tipos, dez tipos de, de energia. Ali ela vai catando tudo que ela acha. Agora não, se você quer umas varas específicas, faça somente de um material. Ou você faça de latão, que é um metal amarelo, que é toda amarela. E outra, você pode banhar de ouro, você pode banhar essas aqui de ouro, não tem problema nenhum. Ou você faça toda de cobre e banha de ouro. Ou você faça só de cobre e não precisa banhar também. Aí fica a gosto de cada um, mas o ouro ajuda. nelas Agora, então pessoal, até hoje mesmo recebi umas perguntas cedo aí, o pessoal perguntando aonde comprar o material. Gente, o material é Mercado Livre. Entra no Mercado Livre, tem lá um monte de gente vendendo. Agora, eu adianto para vocês. Não é que eu não quero que vocês vão ao Mercado Livre. Vai ao Mercado Livre e confirme. Se você for comprar no Mercado Livre, você não faz as varetas que eu faço no preço que eu vendo. Por quê? Porque eles vão te enfiar um monte de material. Depois, você vai ter que ir para um torneiro. Ou você, ou você faz ela toda lá no torneiro, ou você tem que ter equipamento em casa, por exemplo, que nem aqui, uma morsa coordenada, uma furadeira boa, justa, bem justa, porque se ela tiver forga no eixo também não serve. Você vai, ter que, você vai ter que fazer no torneiro um monte de serviço que ele vai te cobrar lá um, uma grana também. Então sai mais barato você comprar ela pronta do que você entrar no mercado livre e comprar material. Agora, isso não é porque eu quero vender elas. Eu quero que o pessoal vá no mercado livre, faça a cotação, cota, cota o torneiro para fazer, porque é uma coisa eu garanto. Esse pessoal que tem feito pergunta aí não tem maquinário para fazer. Agora. Pediu o pessoal aí para se inscrever no canal, deixar o like, fazer os comentários. Os comentários ajudam muito. Pessoal que tiver interesse nesse material, o contato está aí embaixo. E também o pessoal que quiser entrar em contato, mesmo que não tiver interesse em comprar, quiser entrar em contato, pode entrar em contato, o contato está embaixo do vídeo. E quiser conversar sobre alguma coisa também, pode pode entrar em contato. E pediu os amigos aí que não façam comentário muito bobo. Às vezes o cara faz um comentário muito bobo aí, não, não dá certo. E outra, a radiestesia é uma coisa muito antiga. Pessoal que não tem conhecimento, entre no Google aí, pesquisa sobre ressevia, aprende Vê como é que eles caçam água, como é que eles caçavam minério antigamente, com o que eles caçavam, como eles caçavam, para que é usado hoje em dia. Hoje, muita gente caça água com furquia ainda, que é muito mais antigo do que as horas. Só que tem muita gente que não sabe usar furquia, né? Eles caem dentro de uma área de conflito lá pensando que é um bocião de água. Aí que eles estão enganados, aí vai furar o posto, lá o posto não dá água. Então, é. eu vou ter um outro vídeo bom amanhã, que amanhã nós vamos fazer a demonstração de uma área de conflito. Ver como é que isola uma área daquela. Eu vou mostrar para o pessoal como é que isola ela. E como é que os caras faziam antigamente, quando eles achavam um, um local que tinha ouro, como é que eles escondiam, até eles voltarem para minerar, para o outro não achar. Então é um vídeo muito importante da manhã, o cara tem muito o que aprender nele. Então pessoal, não perca o vídeo da manhã à tarde, que é um vídeo muito bom. E uma boa tarde, Maurício Mococa, vamos ao próximo vídeo. Bom a todos, eu sou Maurício Mococa. É, hoje nós estamos aqui, nós vamos fazer um vidinho aqui, mostrar o Ariônica aqui. É um produto que nós